um preço de crime em curso em 2018 a senhora dos Santos houve uma tentativa de notificá-la na sua casa, ali no condomínio Morro Bento uh, a notificação foi recebida pela sua empregada ela estava dentro de casa a onde veio receber a notificação uh, não assinou não aceitou e nesse mesmo dia abandonou o país. Depois disso no curso do, do processo, foram feitas várias notificações, entregues quer ao escritório do advogado, quer ao, às empresas onde nós sabíamos que ela tinha alguma relação, como a Unitel, a Zap, portanto, essas empresas onde sabíamos que ela tinha alguma participação. Essas pessoas foram entregues, mas não houve nenhuma resposta em relação essas notificações. Em abril deste ano, a senhora Isabel Santos esteve na Holanda, quando tomamos conhecimento da sua estadia naquele país, atendendo as boas relações que nós temos com as entidades holandesas, nós enviamos de imediato uma carta rogatória para que ela fosse notificada da sua condição de arruído, assim como fosse interrogada pelos holandeses. A carta rogatória foi recebida pelas entidades ela foi localizada, mas não aceitou assinar a notificação, muito menos ser interrogada. E nesse mesmo dia também abandonou o país. Portanto, a parte do Ministério Público houve uma série de diligências no sentido que ela fosse notificada e que tivesse conhecimento do que passava. Neste momento a PGR sabe onde ela se encontra? Não. Mas emitiram uh, um mandato de captura, e isso sabe-se? internacional, de, de, de, sim, sim. Vida, uma confirmação da sim, emitido, ah, sim. É. Eu não posso dizer o que vai acontecer. Isso vai é, é depender das autoridades da Europa, não é? Porque Angola não pode obrigar uh, que os países cumpram aquilo que queiram. Nós estamos a trabalhar com a Interpol. As mandatos de captura internacional são entregues sempre a Interpol. Nós aqui em Angola temos uma representação da Interpol. Foi entregue essa representação. Essa organização é que fez Portanto, seguir toda aquela tramitação que, que é necessária, até a sede da Interpol e depois a sede da Interpol, que vai disseminar por todos os países que fazem parte da Interpol. Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações para as redes sociais. Né? Então, seria o primeiro caso. Portanto, né? se ela está disponível, então é que diga Você, onde, o sítio concreto onde ela está, depois concreto, e nós podemos mandar... Uma carta para esse país espera ser. Na, na Holanda, quando se disse, ela não aceitou, portanto não sei onde é que estará a sua disponibilidade. Se ela tem essas provas ou se quer defender, é no processo que de deve fazer isso. Não. não pode ser nas redes sociais, nem através dos órgãos de social que tem que se defender. Não.